Estar aqui a é alto daqui dentro não é? Sim. Você bom Ah, sim. Sí, é um aqui da pãe, Você da Deixa <coughs> eu a música bom com você também. Botar tende que na mesa, alguma taban. Tende. Se me tende não sei que boyano turta tende. Isso aluno. Deixa aqui da passa com, tinha uma amiga da Bahia Foco o barco. Hum. Andela vem me companhia, vai com Ei, louco de boa amiga, louco. Eu vou te para acompanhar o baile o meu sim, lado. melhor. E vai melhor. E melhor. vai melhor. E vai melhor. E vai melhor. a vai melhor. E vai melhor. E vai melhor. E vai melhor. E vai vai melhor. E E vai melhor. E vai melhor. E vai So sou. Sou. Agora deixa tu com barco, mas da você para eu quando vai boto, the park, você quer outra coisa? Sim, produz uh, o água, um de um tique na na a semente unha que um na internet, um tique na na. no é costando, outro sim. E sempre vai aqui, não? Que vai pagar telefone de casa. Mas não que dia então, bueno, paga... o navira agora aqui, dia, um não chega. Então, você paga, telefone, é uh, paga, boot. Não, mamá, me só que é que Estou trabalhando dia para dia, gente. Sim, sim, sim. Mas vamos lá, Luci. Agora vamos ver o que é que é. Luciuac. Vamos começar aqui. Está bom. Território. Submide o terreno. Cadastro. Então yeah. <coughs> é você aqui como esta coisa. <coughs> Couturcosta original. Uau! Mm. Wow. Vamos ver que meio cliente aqui, não? <coughs> João Laga passou a faia por aí toda a minha aqui, tá? Ei, não é? Não pedir um bom comentário. Dizem que faz de E Ei, a gente me sabe um coisa, no? Vai que loma. O? A gente me sabe um coisa. Se sangura aqui, não, A batata chupa velho na lugar de sangra, andou machado, não e o velho e eu não vou trazer sangura na casa. Abre bela, abri um pia, assim a nos pode disfrutar. Ninguém quer mal, um algo suave, andou piromântico. Hey, hey, mama. Uh -huh. hey, bon, bon, bon. E mama, amo a moa, o primo, de Godur, não me telefone. Ah, meu amor, de bom Bom, bom, bom. E Sim, é gostoso bom. E É costa de bom. onde está? vamos botar por rádio para encontrar, por lo pronto por lo pronto então me tire me meti, um par de seias me dois tocar que me meti com cobrindo então eu vou botar aqui com sim vai ter que Ah, a ver o bondo sim bom Como está então vai sim já em quase dias sim vamos mas vamos vai ter que ah, não, é, me tá vou o não. Vá, me aí, eu vou estar me um tique, não, Simo. não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, no, não. Não, a É Não, Oh Muitas pessoas estão b aluno aqui O primeiro dia eu vou Ah eu ter o problema com o que Não, o eu vou mais, me a minha pegar a e apertar, porque ter mais a você é eu na não A coisa aqui, daqui comparando? Me você Papi, ué! Dru, não como a mim no porto? o Por que que é máquina para o que que para para Na porta ou a ventana? a bicicleta Output transcript: Ou também, escosto que roto, na água, tá duro, na tirando a cara. Homem, dona, não nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Tá água, a machota, belta, que ele reclama. Mas se tiver bravo, tá bom, vira a moço que o Ah, sim, sim. Mas só permitir um cheleteiro que a nossa comissão. Verdade, não permitiu um cheleteiro, por assim, então, da saco da sede que se dedicava para o purgatório o luminoso. Fábio, o papo tem como na segunda-feira, o papo Bom o que tá, tá tá tá bom nem a saí a nilo moço não você sabe o que é para es que não é que eu cansar você me é pa é pa 100 100 quanto tá é pa mesmo que é feito por bom? é nisso para que tu botar é para é bom não bom vai não só é pero é de, de subir oh. a que corre o barra. Você é Se provável a sua visão. Eu vou a Eu eu um que então? um, já se que não se não como todo mundo nasceu, todo momento é coisas que não é assim, não é bom fazer coisa não sei. Então brother, é não todo mundo nasceu, a mim só the a mim todo mundo não todo mundo de aí brother. Se por pobre todo mundo assim, não é de aí é brother. Bom, meto um coitado, a mim só papi ou a boca aí, ou a boca tá. O que que que que que do pão assim não é Brother, é não a P D a mim todo não Se o Brother, não é explicava. Se por nada o me um bel, ora a você trás o bel Evo, brother. O bel é o Eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar Eu Eu Eu Eu Eu uma Eu Eu Eu uma Eu Eu você que tanto. vantando? é assim, assim. Brother, well, amigo, você que tá amigo? Vou conhecer minha mãe, vou Vou conhecer minha mama. Vou Minha mama não tá de Iraque, tá de Afeganistão. Você? Não, só amigo que é Amigo para Ora, minha senhora tem estado. Que me Me me brother. Ah, para amigo. foi Passou, tinha um zumbinha pegar de e de mim é Vai de pia e mué, pensa que é zumbinha. É coita amigo. Não come que me sabe, irmão. Sal, look, suco, não? Parece outro. A família não tá. tá não funciona só, tá distinto. Bom? Oh? Vem. Vamos cair, boca aí, irmão. Vá cair boca sério. Essa aqui tá para Tancur Costes de, de parte de DJ Adrien. Seguir a work com o DJ Banks Benny Isso foi todo amigos. Driedenbo Crém, Driedenbo Crém. Eu vou estar me Não conta a nada, me dá riba vai Não da pena, me dá riba Não vai correndo, me dá riba me dá e me dê é, como que é? Basta drive, para puta, entre feira e cultura. feira <risos> e feira É É Ora você de na gai Adri, não petinho que ela Ai, ai, eu filosofia tudo que ela faz. Bom? Podia que é um papo de que bom que eu cor. está pum pum, tá a pôr simpatia colegas, não? a matar na a ruílo, o papo e para que é canso, você está com que que uma uma que é que que você quer que que que que Ocupar uma posição, tem que ver com outro da ocupar com o tipo de Ok? O que você que O que O yame, yame vai vai amigo como é que é que é que é que é que é que é que e que é que é que é que é que é é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é de maneira que para o chanta que é sim sim que do ok coragem eu tenho coragem um um papai queimado cremado você vai fazer não fazer. que Eu vou um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 o que de quero dizer que eu vou te ajudar? Ah? Pergunta nada! você Claro! Okay. Claro, vou tirar amor, um, se nos vai cerca, vou casar, ah? ei. ei, ei, ei! Nada! Hum. What Seia, vou Tá bom Você papi, me Vou casar! Eu ok. consigo muito! não é que me é? me que é uns tá que é Você botas? sabe o quê? piranha não, o quê? moé tu já não é de já não sabe domingo não tá PDP disso, sabe ei usa aqui não nunca tá lindo lá, vos aqui Marca, grande, eh, Isso é Marca, grande, seta <laughs> E palavra naquita, palavra. Como é que não? Então, segundo me o agora vai memorizar na mão. Então, repetir o meu Para ah, o gosmas. Minha boba é com o não? Se Google, type bom number, primitivo, Taba, Enter. Ai, da pia foi mi carne. Amiga, que é essa aqui, tanto. Tá, ah, de dois gosmas. Essa aqui tá su rival, su competência. Antos, se é que queda de Ebeda, eu era, eu demonstrei que por mim é high time tá esse cara de cara. Hey, amiga, insano o que devorou Para mostrar que dá net Vai comprar o Não há aqui! Que é muito que talvez você buscando? Um problema Então, se consegue, Amiga, não me importa! Tô só ligando a NET, minha amiga voltou, que NET, tá, não matter what, ok? Alô? Du Chico, onde é? Cadu Chico? <laughs> <laughs> Papi, dê, né, que eu estou explicando. Me dá uma avisava cá, tá? bato? aqui. Mas cá, pode é outro momento de bolo, Ivan, não, não? não. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei que você está fazendo isso. Eu não sei se você está não sei se você está Eu não sei se você está para se você se você está fazendo não sei que Eu você fazendo Eu não se você se você não está Ei papi, você aqui, não? Aue, você vai beber. Aue é o suco, aue é o amiga, não porra. Eu quero um sorra vou <coughs> aqui. Ok, vou, <go, go. coughs> vou. <Sorry, sorry. coughs> Ei, já vamos pedir-me com a verdade. Ei, conta por você. Também. A ventana é fofou. não, não. Conta a mas conta a llamada. Me mas Não, mas aqui tem gosto. Trabalho e aqui. Tá tudo dia passar e ótimo coio. Demais, falou. Não é assim. É. Quando gosto, tá. Vou estar atrás. Não ponho, não tá merecendo. É algo de triste. Sim. A minha mãe tá secada e me dá baia aqui. Não é que eu chamar um pouquinho daia. Ah. Conta com ele. Ainda tu vale quando você está no Ai, sim, eu aqui meto trando Sim, E amiga, contando, E mm -hmm. ah, <laughs> oh. hey, tá, mesmo, velho? Amiga, eu? milaga? não, não, Ei, a hora que mesmo? Tipo, daqui ai. Eu estou com a Não, não, não um nada, tá? oh, bem. O que tem nada, não? É uma tala, assim, não tem nada, não? Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. outro não tem Não tem Não não Ei, não, amiga, master, master, ah, ei, tá <risos> Eita, assim não, gosto, não. assim é. Nossa, eu tomei a reserva, não? Eu não uma tá bom, tá tá bom. para comprar né? Tá que gosto, eu não me tá aqui da bolsa ir que da bolsa? bom, bom, Aham! Doxe, doxe, O tá Ex! <risos> Você é, tá, tá, é tá é, não sabe o que não o é isso? Você está sabe o não que é que é o que quando isso? Você não sabe o que Você que o que é isso? Você o é que é Boa noite. Ei, hey, Sweetie. Boa noite. Sweet <tosse> Dá para é o Sweet Parmalhain. Saco Bom, é bom? Maluco Bom, que Muito Eu de me impressionar com o você não é? Sim, eu me digo pequeno. Eu tenho uma pensa que pequeno depois desse Eu uma montanha russa, eu carro de chocolate, eu escolha, eu de Até eu digo, me digo, também bebeu o cough com leite. Mas ele digo um com e mas eu digo, você tem a mamãe. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. não Aham. assim, Aham. Aham. Aham. Aham. não Ah. assim, Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Maura. Então é bomboso. bom, bom, bicho. Bom? Pra tomar, mas aqui é mais recomendável. Quem? É nosso cabelo grande. <risos> Ainda, hã? Mira que muito assim, é bairro, mas não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, com não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, dai dai dai dai dai dai dai dai dai vai Meu nome está Ashanti Ashanti, ok Mas a senhora pode chamar-me Asha Ok, Asha A mim está Maréica Obviamente está chamando-me Maré Maré? Não é esse nome? Ah, dãque, dãque Quê sabe? De quem me pôr a ajuda com isso? senhora, nós temos um abraço de escola Então, sim, sim, não precisa passar casa para casa Para encontrar a parte de pareja não Que você não conhece este ano Então, eu comprei aqui nada para me pôr a senhora para que informação? Ok! Sí. Ok, tocante aqui, cassina? Você era uma então você começou a acostar, então Sim! Sim! Um Sim, sim! Então vamos eu Então, faz e kasna, <gredir> De escola? Sim, sí, sim, sí, que vem <risos> sí, sí. sí. Por... nos de nossa mulher. Vamos começar, senhora, quando está vindo. Vamos lá, e nós vamos pundra, não? O que é que está Sim, você me dá a outra Vai sair, Topicol vai sair. Esta, esta é raro para a escola. Sim, sim. Não, senhora, vai. vai. Me saco, senhora, não tem tabu. Mas vamos, senhora, o tempo está passando. Sim. Me vale, vou tirar a sombra. É sim, é estranho, sim. <risos> não vale. Não vale nada, vou tirar a sombra. O som. tempo está a cambiar Sim, não. Você a senhora, mas não é conosco começar? Sim. Então, ah minha que ponto a senhora, há algum mês começar? O é que a senhora está pensando? Ok, sim. sim. Mas eu também estou a pergunta. Sim, sim, sim. Me sabe quando sa sa o senhor esse pessoal. e a gente que vergonha, eu não está assim. Sim, que vergonha, sobra da máscara que eu tenho passa. <risos> sim, sim. Ah, ah, senhora sabe que o de Não, Está muito botar, tá aqui com esse. Não. que me a um você que busca uma guerra, não? Você está me uhum. chamando? Sim, eu estou me chamando, claro! sim senhora me não está ganhando, você sabe? Mas você aqui, você sabe? Mas vocês você vai se Então, aqui que é bom, né? que pegar assim na tábua de né, Agora <risos> a minha senhora... Fueira uhum. que está com o não aham uhum. Eita, que tem um que está se combina so, eu com a com o irmão guerra! Ei, hey, senhora, o homem aqui, não? Esse é o bisame, não? Por isso, sua casa não tem relação com o outro. Oh, oh... Sim, sí, su <risos> <Señora, risos> uh -huh. amor! Sua casa não tem entrega totalmente de 20 anos. Agora, a mim, sim? A primeira vez, o anjo é fora de outro. Senhora, você está tirando Ah, não? não. Não, mas... Entendendo que você, papia... Me está querendo que vai namorar. Vai namorar. Agora, tu namoras mesmo, não está pegado. Mas se Se tu o se Vamos, senhora, você E meu namorado aqui imensamente. Pode imaginar, me. me pode imaginar, Sim, senhora. Esse é que você quer, esse tem 5 anos anos com o outro. Sim. sim? Não, não, não, mas <risos> ah, <risos> ah, eu para ah, que pisando quando está A ah, é, senhora. A ah, tua tô... costa assim, ah, ele está com de sua casa. Tira mesa pisando o senhora, ah, tô... ah, eu frio, frio. mesmo, o papo da fri. Ah, você é o amigo de Rodi. Você é o amigo de você é Ci racunela da ora no. Sì, ah, concerci? Si, si. Ah, ma che è io ora di dolore. Ora no, no, no, no, di... ah, ah, no, mia no, mia. no no. no <ride> Ah, la signora? Sì. Ora ha un contretucci. Che passavo di, di comoda io da sino. Tu, uh -huh. sabe, ora sì, Tu sai contucci. Ora ha mi come casada te ne rilasci, no? Come vedia, vai vai pa di pa atrás e cuoti cugine, Mi casada mi sa mi jolly bra. Avere? Ah, well, A mi si sta la te. <ride> ah, Um homem está com um está A para a sushi, está em casa. E se O copo de Sim, não, não, não, não, não, não. a Es un principal, vota sin ti, mujer, esta, porque es un principal. Pero tú que rem. Si sigue sin aquí, muy pronto lo voy a realizar. Abo de gran perdedor de ese, una diferencia. ¿Va a tener? No, de verdad, de verdad. ¿Cómo? Que me envió un consejo, tú, si vos ¿qué me envió un consejo, vos qué me envió abe. A mí no me estaba aquí. Abuel, busca un hombre soltero a tu please de boda. Sim, sí. <risos> ei não tá ganha nada que omer, sí, ora, ora, eu, ora, ora, ora. Na o homem não casar. Senhora, agora olha, olha, me na quadra e botica no supermercado me dá, eu digo <risos> que eu não Não de supermercado, botica entendi nada. Signora, no, de de no, tín, senhora. Não entendi o compra. Não entendi, senhora. Faz tempo para ti,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 no verdad botitas ¿Sí? son sí, son electricos vainlati pero arriba esfuerzo no arriba es. no a no no te no te pongo se no te no a no te sí pero no me no así más solo que no me ah, não ah, cobrante. É, yeah, sim, sim, sim. Não desistei, mãe. A ver, sim. Senhora Yula, não me, me pergunta nada. Mas se, se der casa que me tá sentindo, mas é bom. Ah, sim. <risos> tá. Ah, tá me que chega aqui. Ela chega. a Minduja. puxa, Você caçar? Ah, sim, você sim. Você conhece minha senhora? a galinha que dá, ah, sim. Daí, o sim. sim. O sim. Sim. Sim. A A achando, não? Papi sim. Ah, papi. sim Papi. Papi. Não é de nome. sim Papi. É de nome. sim tá seu é nome sim,